Fala tá, galera, beleza? Aqui fala é o Missouro do aqui para mais um vídeo canal. E hoje, galera, estou aqui no OneBlock verdadeiro. Vocês gostaram? Então vamos lá. Eu não vou traduzir porque não tem necessidade de saber como é que tá meu nível do inglês. Tá, baú. Vambora, vambora. Tá, agora vou na expandida. Porque se viu um mob, né? Já podemos habitá-lo. Beleza, vamos ser esperto. Se é. Vou pegar essa madeira. é um machado fazer uma facilitar a vida aqui meu Deus o um porco calma calma porquinho aí fica aí planta essa árvore aqui tá pequena por enquanto Olá galera. Consegui um balde. Vou colocar uma... O... Uh... Acho que eu ia cair. Que susto. Vou colocar uma terra ali embaixo. Né? Pronto. Vou voltar aqui. Pegar essa água. Pronto. Agora fica aqui, ó. Agora o Gravel não foge. Tem como fazer alguma coisa pra quebrar automaticamente esse bloco? Ué, que é Xiii! Que isso? Tá vendo isso aí? Eu tô louco. Ué, que isso, meu? coração Ah! Como é que você quer que eu o Bad Rock? Ah, eu upgrade e tô no nível 2! chamar você de... Poikito. Poikito, estamos no nível 2. É... Cada, bio... é, cada bloco, assim, é um tema. Esse aqui é o tema de... Sei lá. Acho que é pedra. Oxalá, ó. Coisa nova, hein? Uma melancia. Deixa eu ver aqui. É o que Lifetime. Pelo que é Lifetime. Floresta? Sei lá. Bota oh, o porco, perfeito. Dos Vou aproveitar para expandir a ilha. Pronto. Eu treco aqui, ó, pronto. Agora os porcos podem vir para cá. Essa sepul que quase foi para o void vir para aqui também. Vou colocar isso aqui, aqui. Tá, vamos prosseguir aqui. Sai daqui, porco. Muito obrigado pela compreensão. Se eu tapar que isso aqui morreu, bora. Nessa parte que eu vou cortar, esse telefone, ele fez barulho no Windows. Não gostei. Uma vaca, uma vaca, uma vaca. Sai daqui. Aqui é o meu canto. Pera aí, vamos usar o cérebro. O que, que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma... Vou fazer uma cerca. fazer uma cerca. Fazer uma cerca aqui, ó. Os bichos ficar aqui. Só nessa parte aqui. Bom, vocês poderiam sair daí, né? Sair aqui é outra coisa. Vai, dona vaca. Vai. Vai, porco. Depois eu arrumo um lugar pra vocês. Ah, vou arrumar aqui agora. Bom, vamos lá. Expandir aqui. chablau Xablau, Xablau, pronto, temos 10 ervas. Agora você tem que ir pra lá. Vai, vai. Toda vez que o animal eu vou colocar ele pra cá, senão vai dar ruim. Olha, cuidado, você vai morrer aí. Vai, vai, vai. vocês não são burra a ponto de cair, né? Eu acho que não, né? Vocês são sim. Vou colocar mais um pra cá só pra... primar mesmo. Ah, qual que era a terra que eu tava querendo Esse aqui, não é? Pronto. Baú, baú. Nada de bom. Eu vou fazer uma plantação aqui. Eu acho que vai ser uma boa... Cadê aqui? aqui. Poderia, poderia vir mais uma água, né? Mano, peraí. aí, deixa que eu calcular aqui. Não sei nem porque eu guardei isso. Ah, tá aqui Deu. Não tem nada pra plantar E a semente que eu acabei de pegar Ah, tá aqui Pronto Agora vamos voltar aqui pra mineração De blocos Com a enxada você não vai quebrar nada Só acho Movelha, movelha. Opa, você vai ser útil. Diferente dos outros. Que eu tenho comida. Vai. Você não cai lá embaixo, tá? acho que vocês não caem. Eu vou fazer. você Vai ser que é reforçada. Tenho certeza. Complicado, hein? Complicado, hein? Complicado, hein? Perdi a cerca. Sai! Sai! Deixa eu passar. Vocês vão me empurrar hein? Quer morrer? Eu mato. Vocês tudo. Se, se eu cair daqui, eu volto. Pra... Oh, porco! Porco, serei. Tem que bater em você. Pronto. Pega aqui a cerca. Pronto. Vou mais uma cerca aqui, por que não? Mais umas três. Porque esses bichos são burros. A ponto de cair no void. Falta quanto? Falta são três. Muito legal da sua parte. Cadê? Ah. Complicado. para fazer uma porta. Eu vou, eu, eu vou quebrar e vou colocar ao mesmo tempo. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Qual que é o bloco? Esse é o bloco, muito legal. Cadê o baú? Tá, esse baú aqui é o baú diferenciado, né? É, esses baú são diferentes. Tô nem aí, não muda nada. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Temos uma tocha. Vou colocar aqui. Pronto. Vou voltar. Meu Deus, galinha em dose dupla. Que isso? Mano, como é que eu... Como é que eu vou colocar esses lá dentro? É, eu vou ter que pegar a semente. Não vai ter jeito. Venho, venho pra cá. Trolei vocês. Sai. Sai. Nossa. Bora. Essa parte tá cortada. Mais um porco. Beleza. Como que eu trai porco? Okay? Ah, meu. Porquinho lamento lhe informar, mas... É... N ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém pode provar que eu matei esse porco. Seme de abóbora? Seme de melão. Milan... Hum... Ah, planta de abóbora. Ah, não, tem uma semente aqui. Continua aqui, bora. É, vamos parar de ser um pão duro. E vamos fazer um, uma pá, né? E um machado também. Quando que vai começar a vir pedra, hein? Preciso de pedra. Tá dando. Tá até a picareta aqui, deixar guardado vem aqui, ó. Continuar, né? Fazer o quê? Mais uma ovelha. Vai, dona ovelha. Vai. Vai, eu preciso de você. Eu preciso pelo menos de dois de cada animal, ó. Então, a ovelha vem para cá. A ovelha vem para cá e fecha. Pronto. Agora só falta mais uma vaca. É, vou estar tá melhorando. Como, como eu disse, esse porco aqui vai ter que ser morto. porque Desculpe, porco. Desculpa, a culpa não é minha. Quer dizer, é minha. Porque tá no Pacífico, eu não tô perdendo vida. E perdendo fome. Eu achei também não dá, né? Que que, que dando no disquete. Opa, coisa boa semente. Tô nem aí pra essas abóbora que eu coloquei aqui. Quebrar tudo. Deixa só uma. Opa, cresceu a árvore. Quanta coisa acontecer ao mesmo tempo. É a madeira lá embaixo? Ah, não. Nossa, tem um pack de terra. expandir isso aqui. Nem os bichos estão tá vivendo em paz aqui. Aqui, ó. chablau xablau. Eu vou aumentar essa plantação. Que tá horrível assim. Ok. Calma lá. Vamos lá. Comecei a errar já. Pronto, agora eu posso expandir o negócio dos bichos. Só que eu sei que eles vão fugir. Então, o que, que eu vou fazer? Se Você ser mais esperto que eles. Vou fazer. Não, não vou fazer todos, né? Também não dá. Ficar pobre, ter prejuízo. Tenho 17 cercas. O que eu vou fazer? Vou expandir assim. Aqui. Depois, eu quebro. Se você ia quebrar aqui e depois expandir, você, você não é muito inteligente. Lamento lhe informar. Mas é real. Vocês estão muito aqui, sai. Ele botou um ovo? Obrigado. Como está seu pitinho? Desculpa, dona vaca. Nem precisa ser aqui, não há é necessidade. Não, ah, vou continuar aqui, continuar. Então, galera. Esse é o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vi minha seple indo embora. É complicado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou postar. Esse vídeo aqui que vai sair. Não vai ter muita coisa nesse vídeo. Esse aqui só foi pra mostrar mesmo. Pra começar a série. Talvez então, eu possa mais um episódio hoje. Falou. E fui.